Fale com as suas informações a respeito da vacinação sobre a Covid-19 aqui na cidade de São José dos Campos e também na cidade de Jacareí. Bom, vamos agora então para a primeira entrevista do programa desta quarta-feira. Já tenho aqui nos estúdios da CBN a presença da vereadora Amélia Naomi, do PT, Partido dos Trabalhadores. Ela que foi eleita pela primeira vez em 1988 e de lá para cá vem realizando seu trabalho. no Legislativo Municipal, é conhecida de todo cidadão joseense, sem dúvida alguma, um dos nomes mais fortes da política regional e até mesmo do Brasil. E ela vem aqui para falar não só do seu trabalho, mas também do momento né, da política na nossa cidade e no Brasil. Amélia, muito bom dia. Obrigado bom dia, por Fernando. ter atendido a nossa reportagem. É um prazer tê-la aqui conosco. Igualmente. É, a gente enorme. A gente sabe que as dificuldades do dia a dia, e hoje está muito mais difícil, a gente se locomover em razão da pandemia... Mas quem trabalha, como você, como vereadora, junto ao público, não pode ficar parado, tem que estar o tempo todo se movimentando e trabalhando, não, Amélia? É verdade, ontem foi a primeira sessão de Câmara, nós é, retomamos os trabalhos, na pauta foi bem grande, porque todos os vereadores, mesmo no recesso, sua assessoria continuou trabalhando e mesmo nós... Então, foi uma sessão bem... de muito trabalho. Né? De muito trabalho. Mas foi agitada ou foi tranquila? Foi tranquila. Ai, eu até trouxe aqui, vou mostrar a pauta que, que são processos, né? Ai, não sei. Mas tudo bem, eu mostro depois. Lá, lá na Câmara Municipal, uhum. o vereador Robertinho da Padaria é Sim. o presidente. Você Sim. já foi presidente da já Câmara foi, Municipal, Já fui, já fui presidente. Né? Olha aqui então, ó, tamanho da pauta. Meu Deus, é né? enorme, né? E tem muito trabalho pela muito frente, trabalho. né? Muito trabalho. Eu acho que essa câmara é uma câmara com muitos vereadores novos e muitos ativos. Olha, tem 86 páginas esse esse primeiro, é, essa pauta do dia de ontem. São né? projetos, são Não, emendas, são, são requerimentos. requerimentos. Na, na terça-feira são requerimentos. Então são Pedidos, posições pessoais, políticas. Né? Então, é uma sessão mais é, de cunho do, dos mandatos. Né? Então, isso é colocado na pauta. Infelizmente, eu tive um requerimento rejeitado, que falava do gatilho, mas são aqui vários requerimentos de todos os vereadores. Então, é uma sessão muito... É, com muita interação em função dessa realidade. Quando se trata do gatilho, não é o gatilho que o homem que faz arminha não, né? <risos> não, é, não, é aumento de salário. É aumento de salário, é, né? Na época da doutora Ângela, quando ela foi prefeita, ela implementou o gatilho, né? Que foi uma grande reivindicação e agora, de novo, os trabalhadores estão colocando... Tem uma lei federal que impediu, né? Nesse período de pandemia, mas várias cidades estão dando Jacareí deu várias cidades e aqui no Vale do Paraíba é, é Taubaté e São José está nessa pauta mas infelizmente a prefeitura municipal tem tido uma posição muito radical de que vai iniciar o, é, de janeiro para cá contar para ver quanto dá o que nós estamos colocando é que tem já uma inflação acumulada e é por isso o gatilho deve ser implementado agora já teve uma mesa de negociação o sindicato esteve lá foi na terça-feira, na quinta-feira passada. Tem aí um processo, um calendário de luta. E eu e a vereadora Juliana, que é servidora pública, fizemos esse requerimento e, infelizmente, ele foi rejeitado. Mas eu tenho certeza que os trabalhadores vão ser vitoriosos, até porque é uma realidade hoje que a inflação está muito alta, não dá para ficar com os salários. Congelados. Em cima desse requerimento, duas questões, Eu talvez por falta de conhecimento, mas você vai poder me ajudar. Bom, gatilho relacionado ao aumento dos servidores públicos. Sim. Desde quando eles estão sem uma, um reajuste? A é, tem. Tenho, está aqui. Desde 2000, aqui, olha. Requeiro informações sobre o, é, o período. É, o acumulado de 2019... Até 2022. Até 2022. Sim. E aí, nesse caso, foi rejeitado agora, na sessão de ontem, ele, Sim, volta, mas... ele volta na pauta? Não, você pode, terça-feira são iniciativas políticas, iniciativas do vereador, né? É. É, aí, se, se a gente... É, tem Podemos fazer um requerimento registrando a reunião dos trabalhadores com a prefeitura, podemos colocar outros elementos em relação à questão do gatilho, as outras cidades que estão dando, isso tudo é, são iniciativas é, do vereador. Então, eu posso, na próxima terça, reiterar o meu pedido. Né? É, dentro do trabalho que a senhora realiza, desde Sim. 1988... 88, quando foi feita a Constituição Brasileira, é, é, que senhora, é muito importante. né A senhora já chegou, já parou para fazer um levantamento do, do ah. trabalho que foi realizado, das ações, das solicitações, dos requerimentos aprovados... Olha, eu é, todo final de ano, normalmente, eu faço um, um boletim do meu trabalho anual. Eu fiz agora, né? Inclusive em dezembro, entreguei na cidade em vários pontos e fa faço isso normalmente anualmente, né? E assim que eu trabalho de quatro em quatro, quatro anos. anos sou reeleita, mas. Faço um trabalho com, é, muito ligado a setores e categorias é, que precisam. Né? Então, é, quando sou chamada, quando tem uma comunidade que me aciona, eu vou até ela. Então, é assim, Desde né? o início, Partido dos Trabalhadores, sim, sim. esse aí é um amor incondicional. Sim, sim sou... É militante do Partido dos Trabalhadores, fui eleito em 88, nunca mudei de partido, não vou mudar de partido, tô aqui. Por falar em troca de partido, antes do repórter CBN, uhum. bom nós temos aqui um minutinho ainda, mas talvez a senhora até queira um tempo maior para falar sobre isso. A mudança de partido do prefeito, saindo do PSDB, indo para o PSD... Olha, eu não vou interferir nas iniciativas de cada pessoa, de cada cidadão, de vereadores. Hoje a legislação não permite que o vereador fica fazendo troca-troca de partida, a não ser nos períodos. Né? É, eu, sinceramente, acho que a cidade elegeu o prefeito por uma sigla com, uma, é, com, uma, com compromisso partidário e com programa de governo. Eu acho que para aqueles eleitores que é da sigla PSDB... É, foi aí infelizmente deixar no meio do mandato eu acho que foi uma traição daqueles que são ideologicamente é, que tem tanto do ponto de vista do partido dos trabalhadores nós temos muitos militantes né e nossa a, o meu partido por exemplo nós elegemos o presidente via internet todo mundo participa do processo na nossa composição tem 30% de mulheres né, na, tanto federal, estadual e municipal. Então, tem todo um programa. Eu vejo que também, é, do ponto de vista do prefeito, quem é do PSDB não é tão organizado como a gente, mas tem uma estrutura. Então, eu, sinceramente, se fosse eleitora, não fui. Votei no Wagner, fiz campanha, mas é isso. Então, tá. E daqui a pouco, a Amélia vai falar se essa mudança do prefeito pode abrir espaço para o PT na cidade. 9h30. 2 de fevereiro de 2022. A produção industrial brasileira registrou alta de 3,9% em 2021. O resultado interrompeu dois anos consecutivos de queda. Três das quatro grandes categorias econômicas pesquisadas pelo IBGE apresentaram um desempenho positivo no período. Em dezembro, o índice teve crescimento de 2,9% em relação ao mês anterior. Mais de 171 mil brasileiros contraíram o coronavírus em 24 horas, de acordo com as secretarias estaduais de saúde. Em uma semana, a média de diagnósticos ficou em 184 mil, número abaixo do índice verificado na segunda-feira o que quebra uma sequência de 14 recordes consecutivos do índice. Na comparação com 14 dias atrás, a média subiu 84%. Desde o começo da pandemia no país, em fevereiro de 2020, mais de 25 milhões e 600 mil pessoas pegaram Covid. Os dados foram reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. A atriz e apresentadora Uip Goldberg foi suspensa por duas semanas do programa The View, que comanda no canal de televisão ABC. Ela foi punida depois de dizer que o genocídio de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista não foi uma questão de raça, porque envolveu dois grupos de pessoas brancas. A apresentadora pediu desculpas após as reações, mas a presidente da ABC News afirmou que não era o suficiente. O Comando Militar da Austrália negou que o um navio militar que transportou ajuda de emergência para a Tonga tenha sido a causa de casos de Covid-19 no pequeno país do Pacífico. O problema motivou o fechamento das fronteiras de Tonga e os moradores devem permanecer em casa após dois trabalhadores portuários terem contraído o coronavírus. A nação ainda tenta se recuperar de uma erupção vulcânica e um tsunami. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Vale, primeira edição. Nove horas e trinta e três minutos, CBN Vale, primeira edição, de volta aqui com Amélia Naomi, vereadora do Partido dos Trabalhadores, do PT em São José dos Campos, são mais de nove mandatos como vereadora, né, o PT sempre, né, teve a sua força, logicamente aqui em São José dos Campos, prevaleceu durante muito tempo e continua prevalecendo o PSDB, mas essa saída do prefeito, do, do vice-prefeito Anderson Farias e alguns outros integrantes do PSDB para o PSD, surge aí uma possibilidade de, uma, de um crescimento do partido dos trabalhadores, o ressurgimento mais forte do PT. Como Não. que a, a, a Não, vereadora Não, Eu acho analisa? que os nossos eleitores vão continuar sendo. O que nós temos aí é uma disputa nacional em relação ao candidato Lula que deu uma entrevista que repercute até hoje nas redes sociais e na mídia em geral, a entrevista que o Lula deu aqui. É, então, nós, o Lula, tem trabalhado muito para ganhar e para ter todos os vários outros partidos no primeiro turno. Então, ele tem conversado. Essa semana, eu sei pela imprensa que ele tem falado com Kassab e tudo mais, para tentar ter o apoio já no primeiro turno. Então, assim, o que nós... Estamos aqui, do ponto de vista dos militantes do Partido dos Trabalhadores, é discutindo nossos programas, né, o que nós queremos para o Brasil e difundindo essa grande meta, que é essa, é essa mudança radical, porque hoje nós temos um país que está com desemprego, com a fome, né, com uma situação muito caótica, sem direção. Eu, infelizmente, o nosso presidente... É, que eu não votei e fui para a rua falar fora Bolsonaro, é, num descaso muito grande com a população. Né? Então, a gente vê todos os dias uma situação é, que nos deixa muito revoltada. Né? Todo dia é notícia negativa desse presidente. É, e... Por isso, precisa mudança. É, e com relação a essa mudança, de repente, eu sempre sou favorável, eu não diria ao voto regionalizado, mas eu, eu sou favorável ao eleitor sempre buscar na cidade onde mora, candidatos, uhum. para que possam, de repente, ter uma ligação sim, direta. Sim, claro. O Partido dos Trabalhadores, o seu partido, ele já definiu os candidatos sim. aqui para... Sim, nós temos aqui o nosso pré-candidato, Wagner Balheiro, presidente do nosso partido, foi candidato a prefeito, foi vereador, né? ele é um, um ótimo vereador, aliás, as pessoas recorrem a ele para ter toda um, uma informação, inclusive, de como está a arrecadação. Foi secretário de transporte, fez a revolução no transporte em São José, foi ele que colocou o bilhete único de duas horas, foi ele que implantou essas linhas é, diretas, é, linha tem outro nome, né, para o ônibus passar mais rápido. Então, assim o, o Wagner Aquela fez... Aquela faixa exclusiva. Faixa do... exclusiva, é. as ciclovias aqui em São José, foi secretário de governo também. Então, ele está muito capacitado para ser o representante do Lula no Vale do Paraíba. É o nosso único candidato a deputado federal. Então, vai estar tá em Jacareí, em Taubaté, né, na região toda, e precisa de um deputado, tanto tanto para implantar a, ou dar continuidade nas políticas nacionais, como o Lula disse, em relação ao INPE, né? o que o, o presidente fez com o INPE é um absurdo. Hoje, nós, eu vi, antes de chegar aqui, os índices, inclusive, do desmatamento, e nós precisamos de um deputado que vai fazer toda essa interlocução é, com os programas do Lula em São José. Né? As universidades, a Unifesp, que nós temos um campus enorme lindo, feito na época do Haddad, quando ele foi ministro. tá aqui agora, quando nós fizemos a visita com o Haddad. E tá sucat... Com a pandemia, os alunos não estão vindo. Mas, se todos os alunos estivessem lá, a verba que tem hoje para a Unifesp, infelizmente, não paga a conta de luz. Então, essa é a situação das universidades. E nós precisamos retomar, porque um país, ele também... É, precisa de ciência e ele precisa de educação. E essa foi uma prioridade muito grande do Haddad, que é o nosso pré-candidato a governador, e também é, o governo Lula, que fez é, é, o programa que mudou muito, que foi a universidade aberta. Né? Então, nós temos muitas, muito campos que foram é, feito no governo Lula, porque antes dele chegar nós tínhamos poucas investimentos em universidade. então com o Lula veio o ProUni né então nós temos aí uma mudança muito grande que é o filho do trabalhador conseguir fazer faculdade né é, então nós teremos aí a partir da bom nós temos acho que oito sete meses né das eleições Sim. estamos há oito sete meses teremos debate de ideias de planos de projetos é, os candidatos ainda, né? a definição oficial, como você mesmo disse, são pré-candidatos, tem um tempo ainda para confirmação. Sim. E na política da nossa cidade, a gente sabe que o prefeito vem trabalhando em algumas frentes, algumas licitações foram realizadas. É. Nós temos a do transporte público, que Sim. trouxe uma dor de cabeça para Que todos. nós avisamos, é, né? que nós avisamos desde o agosto do ano passado. Nós estamos avisando, nós estamos na sessão de Câmara falando, eu trouxe os trabalhadores desempregados. Tudo que são na imprensa, a gente tinha feito denúncia, inclusive numa representação que o Wagner Balieiro fez é, aqui na Justiça, pedindo a suspensão. E a nossa representação no Tribunal de Contas. A representação que suspendeu oficialmente no Tribunal de Contas é uma representação do Wagner e do sindicato dos... dos dos, dos, motoristas. dos motoristas. Então, é. essa empresa nova Friburgo foi denunciada. Eu estive, inclusive, em é, é, Itapimirim. Eu estive em Nova Friburgo com o Wagner, com o sindicato, para ver lá o que, que essa empresa tinha abandonado e largou a prefeitura na mão, infelizmente. Prática é, delas. E a, e a proporção de tamanho né, de Nova Friburgo, com todo respeito a São José dos sim. Campos, a diferença é grande. Sempre foi dito, né, se ela não conseguiu cumprir, não teria condições né, de cumprir aqui. Agora vem uma nova licitação, que a prefeitura uhum. quer fazer obras via Jaguari, também terá uma nova licitação, agora é. foi dada a licença ambiental. Sim, sim. A senhora, inclusive, faz parte... É, eu também nessa. Eu, bom, eu queria só avisar os trabalhadores do lixo que eu vou falar ah, já. Daqui a, pouco é. <risos> daqui a pouco. O pessoal está ouvindo a rádio. Né? Eu avisei, Fernando, eles que a gente ia falar da licitação deles. Então, dessa, é, dessa licitação que o prefeito vai abrir agora, vai concluir da da empresa... Da Via Jaguari. Da Via Jaguari. Eu queria, assim, ressaltar, porque o prefeito, é, ele tem que seguir é, todas... Para você abrir, ou fazer uma licitação, você tem que ter todos os estudos. Por exemplo, essa, a, essa estrada que, que passa por cima da Petrobras, a Via Cambuí, o Carlinhos, desde o início do mandato, fez esse projeto. Mas só iniciou a obra... Quando teve todas as licenças Por isso, quando o, o, o novo prefeito Felício assumiu Ele já tinha todas as licenças E as licenças dessa tese demoram mesmo Então, assim, foi uma irresponsabilidade O que foi feito pela prefeitura Que eles fizeram a licitação E ainda não tinha todas as licenças E o que, que aconteceu? Nesse processo todo Eles fizeram uma arbitrariedade com o pessoal que utilizavam um espaço lá da, é, espaço da cidadania, e a prefeitura foi lá, tirou tudo, recolheu todos os, os materiais dos artistas e jogou no, no tal, para atender e colocar a empresa que estava ganhando essa licitação. A empresa, por fim, foi embora, porque não tinha autorização, não podia começar e fez essa grande desocupação do galpão da cidadania que eu queria aqui ressaltar que os artistas alternativos tinham isso como um espaço importante é o um espaço que não é da prefeitura é um espaço da é, da SPU e que infelizmente para atender o interesse apressados como estavam fizeram essa coisa tem uma representação feita pela defensoria pública federal e estadual doutor Jairo está tocando isso mas essa, a, esses erros nessa obra da, de Jaguari cometeu, inclusive, essa grande infração é, do apressado e que não tinha toda a documentação. Documentação, principalmente a licença ambiental. A licença ambiental. É, eu falei dessas licitações e eu deixei por último justamente a coleta do lixo, porque... Ah, a da Itapemirim, entre aspas, transporte público, já era de domínio público, todo mundo já estava sabendo. Via Jaguari, saiu ontem ou anteontem a licença ambiental. E essa nova licitação da coleta do lixo é muito polêmica, que Sim. ela vem provocando uma preocupação muito grande por parte daqueles que trabalham atualmente uhum. é, é, nesse serviço aqui da nossa Sim. cidade. Como é que está a situação? O que, que a senhora está vendo, de repente, Olha, de problema eu, nessa licitação? Problema seríssimo. Quer dizer, se a gente mora numa cidade bonita, bem arrumada, é graças aos serviços das regionais que deixam a cidade limpa, dos trabalhadores da prefeitura e também dos trabalhadores da coleta de lixo. Essa, nós temos uma coleta de lixo em São José, é, que sempre foi, assim, o lixo em São José sempre foi um, uma referência, um modelo de trabalho. Né? Então, agora nós estamos encerrando esse processo dessa licitação. Ela vai, pelo edital da prefeitura, na sexta-feira agora será aberto para ver quais são as empresas que estão, estar, vão estar interessadas. Eu espero que nessa sexta-feira não abra os envelopes. Eu entrei com uma representação no Tribunal de Contas é, questionando o novo edital. Porque o novo edital de 167 milhões né, por cinco anos que vai dar 33, 33 milhões, né? ela faz o seguinte, ela diminui o número de coletores, que hoje é quatro, ela vai diminuir para três e vai aumentar o serviço, vai fazer hoje é, que os coletores é, fazem é, a limpeza, eles vão incluir para esses coletores a limpeza das feiras, né? que hoje quem faz é a urbana ele vai incluir para é, esse pessoal é, também todo o lixo, da, todo o resíduo da capina. Né? E nós fizemos já essa denúncia de quantos quilos é, pesa esses sacos, né? 30 quilos, 38 quilos, que o pessoal pega esses sacos verdes que tem aqui em São José. A capina passa, põe os sacos verdes e a prefeitura sai recolhendo. Tudo isso está no novo contrato. E esse novo contrato, em vez de aumentar o número de trabalhadores, que com a crise que nós estamos vivendo, a Prefeitura vai diminuir, vai colocar três coletores. Então, nós estamos, fizemos uma representação, colocamos o problema da ANR, né? é, que é uma norma técnica, colocando toda essa reflexão, e eu espero que o Tribunal de Contas suspenda e que a gente tenha aí, é uma situação melhor porque é precarizar o trabalho dos coletores então é por isso que nós estamos aqui é, defendendo que nessa quinta-feira não há, nessa sexta-feira não abra que seja suspenso para ser refeito outra coisa é, nesse processo todo que a prefeitura está colocando para passar essa é, esse pessoal para recolher a capina a prefeitura deveria implantar o projeto que eu tenho lá da compostagem, né? De em vez de você pôr isso tudo no aterro, você fazer compostagem, que é uma grande luta que nós temos aí também. Então, acho que tem todos, olha, está é, previsto que eles vão correr. Estou aqui com a lista de no anexo é, 8, que eles têm que correr 90 quilômetros em média. Né? Então, eles estimam por mês 117, isso de terça a sábado, em alguns corredores. Aqui tem vários corredores, né? é, são 72 corredores, é, ruas que eles vão estar tá correndo. É, então, nós estamos aqui questionando. Além disso, eles estão aumentando para São Francisco Xavier, Feiras Livres e Capina. Então, é uma exploração, eu acho que no mínimo a prefeitura deveria ter uma preocupação que nós temos, garantir o um emprego. Agora, uma outra questão que nós estamos colocando, que é o que a gente sempre tem trabalhado, que é em relação aos trabalhadores, os motoristas. Toda vez que muda de empresa, a gente luta para que seja garantido é, o tenho... trabalho dos mesmos. Nós também estamos colocando isso como uma preocupação. Eu espero que tenha aí essa questão garantida. Mas o novo contrato reduz de 4 para 3, vai sobrecarregar e aumenta o serviço. É, é uma questão, e a senhora disse, entrou com uma representação no Tribunal, eh, no de, Tribunal Contas. de Contas e aguarda uma definição até quinta, até sexta, é, para é. proibir a abertura dos envelopes Sim. com as empresas que participariam Para que a Prefeitura um, refaça e aumente o emprego, não diminua. E, e, hum. porque ela, ela, e o preço não diminuiu. Ela está reduzindo o número de trabalhadores, de trabalhadores, aumentando o serviço e o valor é igual. Quer dizer, o valor, o valor é 167 milhões. É, e a preocupação do Edgar Fran, Franquini Lucas, Edgar Franquine Lucas e do Anderson Digui, justamente. São ciperos lá da. Dessa, eles trabalham na Sustentare, nessa empresa, empresa. Que, está, que está trabalhando hoje, é, e que estão aqui. Obrigada por, por estar acompanhando. É, ou seja, é, trabalhadores atualmente que fazem, prestam esse serviço, eles estão correndo risco de, de perder o emprego. Perder o emprego. Né? Com a diminuição Sim. dos coletores de 4 para 3. E para... aumentando a linha, né? a, a linha. prefeitura aumenta e diminui. Então, hoje, se a gente tem, e aí eu quero agradecer aqui o Edgar e o pessoal... Dizer para eles que o trabalho que vocês têm nos dá muito orgulho, nós temos uma cidade limpa, né? uma cidade é, gostosa de morar e tal, e o trabalho dos, dos, do, que eles fazem hoje é fundamental. É, vamos acompanhar até quinta-feira, sexta-feira, sexta uma decisão, né? Uhum. e assim que a, a, a senhora tiver a decisão, a senhora comunica a gente aqui sim, na CBN para a gente também passar a informação para a população. Claro. É, dentro de tudo que acontece em São José dos Campos, hoje, no momento, nós temos também a vacinação contra a Covid-19, e eu uhum. observei dentro do trabalho da senhora que a senhora tinha algumas questões também relacionadas ao atendimento e à vacinação na Sim, nossa cidade. Fiz uma representação ao Ministério Público, né, é, o setor lá que cuida de criança adolescente, porque o que nós vimos, inclusive pela imprensa, os pais ligando e questionando, foi um absurdo. Isso já não é a primeira vez. Quando a teve a vacinação dos professores, a prefeitura fez o mesmo processo pois todo mundo lá no, no, no mesmo local e, nesse, e aglomerou, estou falando dos professores, nós fizemos uma representação, a segunda dose foi feita todas em cada UBS, regionalizado, então ninguém teve esse problema de contaminação. Agora, novamente, nós vimos o mesmo processo de colocar a escola tablou e colocar o pessoal lá no... É, no CIPAC não não no Cef no então Cef. assim é, o isso centro sim, de formação centro do de formação. educador é. é por exemplo eu recebi muitos é, muitas mães do Pinheirinho me ligando que não tem dinheiro né para sair do Pinheirinho vim até aqui para vacinar e colocando é, os seus filhos em risco ainda de contaminação então assim foi uma insensibilidade muito grande da prefeitura né e isso desestimula, inclusive, alguns pais, alguns avós a levar os seus filhos a vacinar. Então, fiz a representação colocando a necessidade da descentralização e não fazer aglomeração. Então, já é a segunda representação questionando a forma da distribuição. Em relação à questão do Covid, já fiz várias representações, várias vitoriosas, por exemplo, o acesso às informações que o prefeito recorreu até o Supremo, mas eu consegui esses dados. E a outra foi também nos espaços da prefeitura, na farmácia aqui central, tinha cinco funcionários com covid. E aí todo mundo que ia pegar que ia Era buscar o um medicamento, um medicamento de alto custo, estavam contaminado sem nenhuma prevenção. Com a nossa denúncia foi colocados vidros e foi feito toda, todo o investimento necessário. Mas, Fernando, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu queria aqui falar que eu estive com o Suplicy, né? e o Suplicy lançou esse livro, e ele veio aqui nos 10 anos de Pinheirinho. Então, nós tivemos uma, um registro muito importante dos movimentos sociais, quero aqui cumprimentar toda a comunidade lá do Pinheirinho, na pessoa do Marrom, é, que fizemos um ato lá e, e lançamos o um filme, o um documentário do Everton, à noite e foi muito importante, porque no, nesse livro do Suplicy tem um capítulo sobre o Pinheirinho dos Palmares. É, tá? O Eduardo Suplicy, senador, senador né, foi senador, o, último, senador. o último cargo político sim, dele, foi sim. senador. Hoje ele é vereador. É um dos nomes mais fortes né, da história do, é, do sim, Partido dos sim. Trabalhadores e teve uma ação, teve muita, uma ação ativa na questão do Pinheirinho sim, também, sim. né? o Partido Muito. dos Trabalhadores, foram, são 10 anos, são né? São 10 anos. 10 anos. É. E aí essa manifestação que foi organizada, não manifestação, né, esse evento que foi organizado é. para para lembrar um ato, que, lembrar a um ato uhum. que a gente não pode esquecer né, das coisas que acontecem na nossa cidade ainda sobre a nossa cidade vereadora, algo mais de repente que a senhora gostaria de, de colocar, eu não sei se existe uma questão também relacionada é, eu, justamente... Ontem, ontem nós fizemos um registro é, lá na Câmara Municipal e, é, nós fizemos, eu fiz um registro em nome das vereadoras Juliana Fraga e Dulce Rita nos solidarizando contra aquele Bolsonaro que invadiu e que fez várias ameaças àquela, é, em relação àquela empreendedora, a loja que está proibindo a entrada de homens, de homens né? Né? É, por conta dos assédios. Então, assim, registrar que nós somos solidárias, nós nos manifestamos e nós somos contra esse tipo né, de misoginia feita por esse bolsonarista que foi até lá, é, inclusive elas, eles fizeram. É, eu vi pela imprensa, vou fazer a visita hoje. Eles fizeram, ela fez BO, registrando todo esse ato absurdo que foi feito por esse machista. É, tem uma questão muito séria, as pessoas confundem. Liberdade, todos nós temos o direito à liberdade Sim. de nos expressar da forma que a gente quer, o pensamento, ideias, mas as pessoas têm que entender que, que liberdade de expressão não é agressão, né? não é impor a sua opinião, Sim. não é através da força conquistar o seu espaço. Sim. E tem ocorrido muito isso. Né? Infelizmente, de uns três, quatro anos para cá, com, com o crescimento eu não diria crescimento mas é, depois que o bolsonaro foi eleito nós tivemos essa compreensão errada por parte de alguns Sim. né de querer impor uma situação quando na verdade tudo pode ser conversado discutido debatido e chegar a uma conclusão e, e respeito é fundamental né respeitar é. o outro é muito importante e do ponto de vista das mulheres é fundamental a gente acabar com a violência né? porque a cada três minutos uma mulher sofre um tipo de violência. Essa atitude dessa empreendedora foi fundamental. E hoje registrar que é aniversário da Maria da Penha, que ela é, é a lei Maria da Penha, normalmente o nome de leis é de pessoas que já foram embora, mas ela foi vítima de violência, né, e quase morreu é, A situação dela inspirou a criação a de, de uma lei né? Aquilo que aconteceu sim. com ela E é uma lei reconhecida mundialmente A ONU Ela tem essa Ela é, é, indica para vários países Essa lei Porque não é uma lei só punitiva Do ponto de vista de uma agressão de violência, aquela que apanha e fica o olho roxo, é, é mas ela tipifica, é. ela coloca violência psicológica, né, que a gente sofre muito, e muitas mulheres sofreram isso no Covid, né, porque estão lá em casa, no dia a dia, escutando os deboches, que é a mesma coisa que esta empreendedora via nas lojas, a mulher experimentando, e o marido lá do lado de fora falando, fica feio, sua gorda, não sei o quê, menosprezando. Então, são atitudes importantes para garantir a autoestima da mulher, foi isso que essa empreendedora fez. E na lei Maria da Penha coloca isso, né porque essa questão psicológica é, é, é, ela não fica marcas na cara, mas fica na memória, nas atitudes, na depressão, na autoestima das mulheres. E elas, né? e elas são, às vezes, até mais... Profundas e elas é, provocam uma, um estrago maior do que Sim. até mesmo ah, às vezes a, claro. a violência física. Qualquer é. agressão, a mulher, Sim. criança, misoginia, é, a gente tem que combater sempre, é, denunciar. É importante que haja sempre a denúncia por Sim. parte de quem é agredido. Quem é agredido, se não pode se defender, busque né, organismos que possam lhe dar um pouco mais de, de E a legislação tem avançado cada vez mais, né? É, eu vejo meu filho mora num condomínio que ele ouviu uma agressão. E hoje o síndico foi super rápido, né, porque ele já colocou em todos os elevadores que lei, é, se tiver agressão, que o vizinho pode denunciar e todos podem denunciar. Agora tem uma lei né, federal que diz, né, garante que nos condomínios, a polícia e qualquer cidadão, porque já está na lei Maria da Penha, né, Que é, qualquer conhecido amigo pode ir lá e fazer, e fazer a, denúncia. a denúncia muitos ficam preocupados querem um anonimato, ele acontece mas é fundamental que a denúncia seja feita Vereador, o nosso tempo é relativamente Sim. curto pelo Obrigada. espaço, pelo tempo, pelo conhecimento por tudo que a senhora já realizou e vem realizando, a gente poderia ficar aqui duas horas conversando. Uhum. Mas eu quero agradecer a sua presença e vamos aguardar até sexta-feira a questão dessa Sim. representação sobre a licitação da coleta do lixo. Obrigado pela Obrigado. presença, viu, vereadora? Obrigada, obrigada a todos os ouvintes. Quero dizer aí aos trabalhadores da Sustentare que eu estou aqui na luta, fiz a representação ontem, 22 horas, quero aqui agradecer o meu técnico, o advogado que fez essa representação. E estamos aí para garantir o um emprego e melhorias nas condições de trabalho para esses trabalhadores. Né? Obrigado à vereadora Amélia Naomi, uma das mais ativas aqui da nossa cidade, também com o tempo de, de legislativo municipal desde 1988. 88. Partido dos Trabalhadores. Logicamente vem um ano político, um ano de alianças. Vamos acompanhar também. Ângela, me será. convida aqui para vir falar do IPTU. Né? Eu não consegui abordar o IPTU, mas a gente deixa para depois as pessoas estão recebendo o carnê. Eu votei contra esse aumento, porque ninguém teve aumento. É, acima da inflação, e o IPTU aqui aumentou mais do que a inflação. Eu acho que o IPTU aumento foi de 17%, sim, né? aproximadamente. Sim, né? Sim. Bom, a gente vem aí depois. Falar. A gente convida, pode ter certeza, a senhora sempre terá espaço aqui conosco. Obrigada. São 9 horas e 59 minutos, aliás, pontualmente 10 da manhã. Vem aí o repórter CBN, daqui a pouco a gente volta com o CBN Vale, primeira edição.